E não há ninguém como tu Ninguém que se compara a ti Santo, santo é eu, eu sou Toda terra está cheia da tua glória O teu reino é de eternidade A eternidade A Yeshua pertence o reino Majestade e a glória A vida em Yeshua Seguirei os caminhos teu coração A Yeshua pertence o reino, majestade e a glória A vida em Yeshua Seguirei os caminhos do teu coração